Olha só, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Aê! Aê! Aê! Aê! Dani boy, Dani boy, Dani Capitão boy. América. Capitão América. é verdade, desculpa. Cris Evans, Cris Evans. Aê. <risos> semelhante. Tá igualzinho, ó. Ui, carai, que braceta, hein? <risos> Mas é o que, Desde já queria agradecer ao Biel Goleiro, meu parceiro, que tá ajudando no cenário aí, ó. Já mostra os brinquedinhos que ele deu. Muito obrigado, Biel. O Biel não é boomer, né? É, ele não é boomer. O Biel tá mais de fio. Mas é o que Hoje a gente vai falar sobre coisas escritas de jeito errado, porque tem muita gente analfabeta nesse Brasilzão, e não estou criticando, é porque às vezes a pessoa não teve escolaridade mesmo, mas tem gente que tem escolaridade e prefere escrever errado. Depois você vê se pegou, é vai chamar bem um puta caroção. Nossa, eu vi agora, mano, caiu um azeitona no chão. O cara tava com azeitona no copo. Vamos começar. Vende, peixe <risos> Mano, isso aqui é o cúmulo, tipo, parça, como que o cara me escreve um bagulho desse, mano? Então isso aí me lembra um bagulho muito, muito bom que eu sou da ZN, tá ligado? Eu lá, tá ligado? E lá, parça, tem um Desculpa. lugar muito pobre, tá ligado? Tipo, mano... Mas, Você tá é... associando o pobre com o analfabeto? Tô é. zoando. <risos> Aqueles caras que já não ligam mais pra nada, tá ligado? O cara escreve de manhã qualquer coisa lá e... Pra vender na loja dele Aí mano, era assim ó, vende-se coco Só que o acento circunflexo O coco não tem acento, tá né, ligado? Tem. E coco. o cara colocou o acento circunflexo no último Então além dele ter tonizado errado, ele ainda né, vende-se coco Tá ligado? <risos> Imagina a pessoa tá passando de carro E ela não é Vou <risos> parar, vou comprar adorno, adorno. Adorno. <risos> Minhas plantinhas estão precisando Pra fazer a fotossíntese, mano <risos> Aí. Emos geladinho mano. <risos> tem um bando de roqueiro lá no freezer. Emos geladinho é <risos> muito bom, mano. Marcelo, sabe Nossa, Acabei de ter um, um colapso agora. O que? Os emos viraram esses, essas e-girls e e hoje em verdade. dia. Isso sim, Como que é o, porque naquela época não existia e-girl, mano. Hoje em dia existe. Seu cabelinho é igual é, mano, Perca que é real mesmo. Hum. Eu gosto de E-girls tetudas. Que gordo é tudo. Que, que gostei, é um capeta, um aranha, Não vendemos, viado. Não vendemos, viado. Não insista. Que o um puteiro, mano. O cara foi no cabaré, mano. Velozes e furiosos, vandílios de Curitiba, vandílios, mano. Algum cara escreve, mano, que bano. E olha a cara do Marcelo Coelho! os <risos> Primo, é verdade que você virou homem sensual? É só uma pergunta, nada contra! Primo! Homem sensual! É Primo, me responde! Pô. Não, depois de 40 minutos! Primo. Primo! Você é homem sensual! Ó, Nossa, que lindo! Parece um hot Rottweiler! Você vai amar meu jeito! Sou carinhosa, inteligente, Bem namorada, ouvo música, faço janta, tenho 19 anos. E nunca foi pra escola. Porque, né? <risos> mano, jeito mano, com G. Não, eu tô perfeito. Faço com SS. ouvo. <risos> inteligente em vez de inteligente. E tenho 19 cariosa! Anos, ela mano. não é carinhosa, ela é cariosa. Cariosa. Meu que jeito pior. com G. O pior, mano, é que aí nós fala, não, é forçado pá. E aí sim? Vai passar mano, uma imagem de fudeu, burra, parça. muito burra, tá Coitada, mano. Tô brincando, né? A gente parece uns caras também, a gente parece os donos da razão. Os caras da gramática, mas eu sou. Ah, eu sou é chato. <risos> Não, eu sou chato. Eu tô amando essa nova versão minha, me sentindo mais empoeirada. <risos> Desde que eu parei de tomar banho. <risos> eu tô ali pegando um pole no guarda-roupa de casa. <risos> Oferta, biscoito balduco, água, sal e craque. Vamos vender na Cracolândia no centro da cidade. Vamos levar essas bolachas pra lá, mano. crack. Ele escreveu tudo errado. E mano. barato, mano. É o estagiário, é um estagiário. É. É um mano, 1,20 eu vou lá comprar. Preciso emagrecer e, mesmo. Caraca, crack. é louco? Crack. Gente, a camada de Antônio tá pegando fogo. Eu consegui imaginar agora vários Antônios Mano, encostados no um outro, mano. Gata, você caiu do cu? Céu, <risos> mano, eu já dei um erro assim, foda parça, de verdade parça, já mano. Caiu do cu. Não, céu, o, é o melhor é tá, gata, você caiu do céu. Não, hein? não, porque é. parece um cocô de bolha. É. Essa cantada é boa. Essa cantada Muito é boa, boa. Mano. Patati que te falei, 7 mil e o patatá tá quanto? Ah. <risos> Para Ai, ti, vai tomar no seu cu, moleque. Mano, é, é minha cara fazer isso. O cara me mandou uma mensagem Mano. dessa e eu perdi o preço barato do carro por causa disso que eu fui zoar o cara. Ó. Eu trouxe, eu trazi, eu trouxe e o cara transcendendo. Eu trazi. Mano, eu Eu tenho um grande problema com isso. Eu falo brincando, não é sério assim, eu direto, tipo, falo, tipo, eu ovo Mas, ouvo. mas eu, eu tô falando porque geralmente é mais natural que a gente começa a acabar Ai, falando sim. sem querer, tá ligado? E tipo, todo mundo olha assim, e você sabe, só que você não vai corrigir, porque não é, tem jeito de gente... fazer pare que você você é, é, é, porque assim, não. é assim não. todo mundo se olhando com um o cara de cu, assim, tipo... Hum. Fudeu. Estou vendendo bonecos do Miguel Mouse. Feitos com material 100% natural. Eu não sei o que é pior, Miguel Raul, Mouse ou 100% natural? que é ser um rato de verdade, é ligado, mano. Tipo, é tipo, isso que eu ia perguntar. É o rato? Pegar uma leptospirose vem <risos> do um filme do Walt Disney, tipo, mano. Mano, que. Imagina uma criança, velho. Um tá rato morto. 10 <risos> dias sem cigarros, obrigado, Deus. Mano, a diferença de um S com C é absurda, <risos> né, mano. Tipo, <risos> personagens que tem o mesmo nome. Pica-pau e Toy Story? Mano, que burro, burro mano. Burro, velho. Mano, isso foi muito, tipo... Não, mas pica-pau e uj. Não, caralho, pica-pau inglês é uj. Ah... Entendeu é Eu sou esse cara. cara. Eu me lembro que eu mais vi. Você, mano, como assim, mas pica-pau e uj? Pica-pau e tua história. Tó, caralho, tá né? é meio foda Tô aí, mano. Olha aqueles velhão que fala mano, foi... lá, aquele... Aquele menino lá, eu falo o nome do é. canal. Foi que lá, tem que o um favor. lá na cultura, teve Cultura. Coloca lá aquele menino da Globo, coloca a Globo. O Globo. Foi no 5. É. é. Foi no 5. No 7 lá que tá passando o agora é o da do Atena. Do Paraguaio. E Sim. o Papagaio. Coloca a porta do Tesão pra Enem, mano. O estagiário errou, ele ia colocar tensão, certeza. O cara tesão, o cara de pau duro pra fazer a prova, pra fazer a redação do Enem, mano. Oi, gata, quer trocar judeus? Nudes. Ele... O cara do o nada viu. É melhor trocar judeu, parceiro. <cara. risos> o cara do nada. Oi, gata, quer trocar Nudes? Um mano, quer do nada, parceiro. ele manda, ele corrige o Nudes. Judeus. Outra. Mano, os dois foram ruins. Tipo, mano, jogadores que exageraram na comemoração. <risos> <risos> mó pilongona mano. Mó longa, nossa cara, parça caralho, longa, é o bilonga longa parça, o Cristiano Ronaldo tem o maior pau do mundo, ele é tão bem treinado que ele tem ele, o maior pau do mundo ele treina, ele, treina, pau de ele mano. pesa, mano, ele bota 50 quilos no supino e o levanta o pau ele tá levantando 20 quilos né? <risos> o Rui Mas... disse que não tinha mais cabeça pro futebol o cara, é o, próprio... é. Cabeça. É. o cara é o próprio o cara é o próprio Ceará <risos> Globo lindo nisso, brilhante. Essa retardada rosnou pra mim no shopping. Aí ela respondeu. Sim, te achei muito idiota e feio. Mano, você é uma cachorra, geração cara, cara. mimimi, brother. Essa é a geração que tá cara, vindo aí. Mãe, mano, você tô olhando assim, eu tô passando numa mina sem brisa, tá ligado? Mostrando no shopping. Para para ela rosa pra mim e tá bom. Pombão você na cara. É, pombão na cara. Olho, Olhou. Mano. Toma, isso aí não é eu tomar pedir. de graça Sai correndo, tá ligado? Tem futuro esse rapaz Tomara que não entre no caminho das drogas Tá o rosto do Monark. Nossa, vi que eu ia mano, perguntar, parceiro? Isso é faz 10 anos atrás, parça 10 anos atrás, o cara previu o futuro Se pá que ele é o Chico Xavier Que reencarnou em alguém, mano Acho que ele é o Bolsonaro, você é louco, o Bolsonaro prever o futuro sempre. O simples. Nessa não, eleição. É, sinistro, né? é, vai ser ao contrário, viado. O, Bo o Bolsonaro só vai ganhar se perder um dedo, ou o Lula só vai ganhar se tomar uma facada, viado. Eu tenho certeza que vai ser assim. Juro por Deus que a gente Eu queria tenho... parar. O Lula só ia ganhar se recuperar o dedo, né? <risos> Imagina, do nada ele queria, mano. Um ele dedo é cresce na O dedo é cresce na testa, o dedinho dele. É brincadeira, tá <risos> ligado? Ele saca no dedinho. Você é louco? Mas é isso, rapaziada, um beijo pra vocês aí, é o que tem pra hoje, semana que vem tem mais, aí ó, um beijo, se inscreve no canal, um beijo! <risos>